Olá pessoal, esse é o nosso livro Baixa Luminosidade, Técnicas e Táticas, que está indo para a sua segunda edição e vamos lançar esse ano em 2018. Também teremos a edição em inglês e a edição em espanhol para serem lançados em 2019. Dentro desse livro, que é uma fonte de consulta para todos os agentes de segurança pública, nós trazemos os assuntos relativos a técnicas e táticas utilizando a lanterna, como também passamos tudo o que há de conteúdo para utilização da lanterna em ambientes confinados, em ambientes abertos. Nesse livro, você vai conseguir montar a sua instrução, você vai conseguir ter como fonte de consulta para toda vez que você quiser trabalhar com armamento, trabalhar com lanterna, você ter onde consultar. Nós também fazemos treinamentos e também fazemos consultoria em baixa luminosidade. Eu sou o Enio Bolivar, especialista em baixa luminosidade.